Bem-vindo a Brunswick, uma empresa de referência internacional que trouxe para o mercado brasileiro o mais elevado padrão de qualidade em fabricação de barcos de lazer e iates. A Brunswick está no mercado americano há mais de 170 anos e constitui sua tradicional história sobre a inspiração de fazer os melhores produtos dentro dos segmentos que atua. Hoje, é a maior potência náutica do mundo, presente em 12 países com 22 fábricas, e fatura mais de 3,8 bilhões de dólares ao ano. Acreditando no potencial de navegação brasileiro e na possibilidade de inovar o mercado com produtos de acabamento e qualidade superior, em 2012, a Brunswick investiu 22 milhões de dólares numa moderna fábrica em Joinville, que tem se transformado em referência para a indústria náutica nacional pelo cuidado com o produto, meio ambiente e colaboradores. Nos últimos 10 anos, Brunswick vem estudando a possibilidade de abrir mercados globais. Depois de muitos estudos, de muito análises, definimos que o Brasil é uma grande oportunidade de crescimento na área da Latinoamérica. Além do potencial de mercado em Brasil, temos uma grande oportunidade para a exportação de nossos barcos nos países como Uruguai, Paraguai, Argentina e Chile. A unidade de Joinville tem capacidade instalada para 400 barcos ao ano, e de geração de 400 empregos diretos. Em pouco mais de dois anos de consolidação de mercado, a empresa fabrica mais de 200 embarcações ao ano de sete diferentes modelos das marcas Bayliner e Sea ray entre 25 e 43 pés. Os barcos produzidos em Joinville são distribuídos nas principais cidades brasileiras e da América Latina, através de revendas autorizadas, treinadas para prestar toda a assistência técnica na utilização e no pós-venda dos produtos. Todas as embarcações da Brunswick têm os mesmos padrões de especificação técnica, seguem rigorosos processos de fabricação e controle de qualidade e o cuidado com o produto vai muito além do que você vê. Todos os materiais utilizados são específicos para uso náutico, o que garante que além da durabilidade e beleza, o produto seja totalmente seguro nas mais adversas circunstâncias de uso. São mais de 400 mil barcos navegando em todo o mundo. Nós temos um grande compromisso com a segurança, tanto nossos barcos como nossos funcionários, com nossos clientes. Nossos barcos têm certificação NMMA, ABYC e guarda-costeira, que oferecem total segurança de navegação para nossos clientes. Dentro da nossa fábrica, temos um grande respeito por nossos funcionários e colaboradores, por isso, oferecemos todo o equipamento de segurança para o desenvolvimento de suas atividades. Quando você compra uma Bayliner ou uma Sea Ray, você está levando muito mais que um barco. Você está entrando em uma história de sucesso, qualidade e satisfação dos consumidores. Neste setor, são preparadas todas as peças de madeira da embarcação, tanto da parte estrutural quanto dos móveis e acabamento. Cada barco tem um projeto específico e todas as madeiras são cortadas em CNC para dar o máximo de fidelidade ao projeto e padrão ao produto. As madeiras estruturais são específicas para uso naval, e após recortadas, são montadas em gabarito e posteriormente seladas no casco durante processo de laminação. Isto garante que todos os barcos tenham o mesmo padrão de construção, sem variabilidade em linha de produção. Os móveis de cabine são pré-montados utilizando madeira importada, ferragens reforçadas em inox e bancada em Corian. Materiais específicos para uso náutico para dar maior durabilidade e firmeza durante a navegação. Todo cuidado é tomado para evitar cantos vivos que possam provocar qualquer acidente durante o uso da embarcação. Utilizar a madeira como estrutura principal de longarina e cabine dos barcos garantem melhor fixação de móveis e materiais, além do que proporciona maior robustez ao casco que ao navegar, apresentará mais equilíbrio e menos ruído. Para obter a melhor textura e acabamento, os estofados são confeccionados com materiais próprios para uso náutico. A espuma antiácaro e exclusivo tratamento no curvim dão 20% mais resistência a rasgos e proteção UV. Os barcos produzidos pela Brunswick tem 100% do processo de pintura em gel coat isoftálico com controle de espessura, que proporcionam maior durabilidade e brilho ao produto. O gel coat, bem como a resina e demais produtos químicos, são testados e mantidos em temperatura ambiente controlada, para garantir as propriedades de resistência e acabamento mesmo durante sua armazenagem. A temperatura para o sistema de secagem também é controlada na cabine de pintura. Assim, o tempo de cura é padrão em toda a peça e evita-se a umidade, o que resulta num gel liso, uniforme e com brilho mais intenso e duradouro. A laminação passa por várias camadas para garantir a espessura necessária nas paredes externas do barco. Isto fará com que você tenha um barco forte e robusto, resistente a impactos e firme na navegação. A primeira camada é que chamamos de Skin Coat, que utiliza resina isoftálica em vinil ester. Este material faz com que a laminação do casco tenha maior dureza contra impactos e resistência a danos naturais e total isolamento contra a absorção de água. O sistema de laminação utilizado na fábrica é Spray Up, com um detalhe importante. O mix entre resina e catalisador é feito dentro da máquina, antes de ser expelido pelo spray, fazendo a mistura adequada dos materiais utilizados como resina, catalisador e fio. Além disso, reduz a emissão de gás estireno, comum nos processos de laminação com mais conforto ao operador e menos danos ao meio ambiente. O Convés e peças integrantes do casco recebem pintura em gel parafinado nas áreas internas para obter melhor acabamento e proteção em locais como a casa de máquinas e compartimentos de bagagem. A temperatura nesta área é controlada para que o tempo de cura seja sempre o mesmo. Após desmoldado, o produto segue para a cabine de rebarbação e o molde volta para a área de preparação, onde terá um tratamento com produto específico que aumenta o brilho e dá a facilidade de desmoldagem da próxima peça a ser laminada. Após desmoldada, a peça passa pela cabine de rebarbação, onde são feitos todos os recortes e furos necessários conforme gabarito e desenho técnico. Neste setor, como há um grande indício de contaminação pelo ar, nossos operadores usam roupa e máscara especial e a cabine é equipada com cinco exaustores com filtro de ar e cortina de vento, tudo para que o colaborador e meio ambiente sejam preservados. Todos os cascos e convezes passam por inspeção de peso e espessura antes de seguir no processo de fabricação. Caso haja qualquer defeito no processo de laminação e pintura, a peça é retrabalhada antes de seguir o processo de fabricação. Depois são polidas e inspecionadas para garantir o acabamento perfeito do seu barco. Aqui o barco começa a ganhar vida. É onde toda a parte elétrica, motores e equipamentos da casa de máquinas é preparada no casco para a montagem final da embarcação. Os cuidados com a segurança do consumidor fica ainda mais evidente na montagem da parte elétrica. Todos os chicotes elétricos, cabeamento e mangueiras têm certificação internacional com terminais à prova d'água. Para evitar danos durante a movimentação do parco, as bordas de passagem dos fios na fibra são totalmente protegidas com borrachas. Os tanques de água e combustível são certificados e todos são testados antes da montagem, utilizando um sistema de ar comprimido que identifica problemas de vedação. Após montado, o tanque de combustível é novamente testado junto com todo o sistema de combustível para garantir o perfeito funcionamento e a segurança da embarcação. 100% dos barcos montados na Brunswick saem de fábrica com a instalação elétrica e motores prontos para uso, garantindo o padrão de qualidade e normas técnicas. Na casa de máquinas, a montagem dos demais equipamentos segue rigorosa instrução de trabalho, respeitando distribuição de peso e cuidado na fixação de mangueiras e materiais com dupla abraçadeira. Todos os barcos recebem uma válvula corta-combustível que bloqueia a passagem de combustível com a ignição desligada. Além desse item de segurança, os barcos recebem dois exaustores que eliminam os gases e ainda têm a casa de máquinas totalmente vedada. Testes de infiltração de gases, garantindo a estanqueidade da casa de máquinas e mantendo a cabine totalmente isolada e protegida, quanto a uma incidental infiltração de gases dos motores. Na cabine, são instalados dois detectores de monóxido de carbono que mantêm os usuários tranquilos enquanto pernoitam com ar e gerador ligados. A finalização da instalação é feita pelo sistema de isolamento acústico que controla o nível de ruído do motor enquanto ligado. Além da pré-montagem do casco, também é feita a pré-montagem de convés, dos itens elétricos, painéis e teto de cabine. O para-brisa e guarda-mancebo também são fixados neste processo. A estrutura dos para-brisas é em dura-alumínio e vidro temperado original Made, que permite maior transparência e sem distorção de visão nos ângulos laterais. Casco e convés prontos, está na hora da união e fechamento e montagem final no processo de união casco e convés recebem uma vedação e dupla fixação com parafusos e adesivo estrutural antes da colagem do verdugo após unido casco e convés o barco recebe os últimos detalhes são montados os móveis estofamentos e demais itens de acabamento com o barco pronto, inicia-se o processo de inspeção e testes finais. Todos os barcos produzidos pela Brunswick passam pela piscina de testes, onde o barco é acionado, e são checados todos os itens funcionais do produto. Além dos itens funcionais, são verificados todos os itens de vedação contra a água, este teste é feito com spray de água, simulando a situação de alagamento do cockpit. Todas as gaiutas, vigias e janelas são testadas sob condição similar de chuva forte ou ondas, garantindo que não haja nenhuma infiltração. Com o barco totalmente testado, o serviço de limpeza final e embalagem é feito e o barco está pronto para ser entregue ao consumidor final que receberá um produto pronto para navegar, com a mais alta garantia de qualidade do mercado brasileiro.